O surgimento de religiosos na igreja se deve a uma necessidade do povo, das circunstâncias que fizeram surgir, que era necessário que houvesse gente interessada em cuidar da parte social de muitas pessoas, então nós estamos sabendo e lembrando da história que surgiram congregações, ordens religiosas, sempre ainda. Claro, primeiro foram os que eram conventuais, digamos mais recolhidos aos conventos, aos mosteiros, mas depois surgiram os religiosos que precisaram responder a uma circunstância a alguns fatos muito importantes que precisavam de atendimento. E esses religiosos então seguiram os ensinamentos de Jesus a partir de alguns modelos que já existiam. Por exemplo, diz os apóstolos que também fizeram isso os diáconos. Então é um trabalho diaconal na igreja que os religiosos exerciam. Então isso aos poucos começou a mudar quando a sociedade, governos, etc começaram a se preocupar também com essas situações, por exemplo, de hospitais, de ensino, de atendimentos diversos para crianças, para migrantes. Então, aí, o papel dos religiosos está agora, nesse exato momento, digamos assim, está alcançando, então, um termo de renovação, em que o religioso não está sobrando na igreja, pelo contrário, tem um papel muito importante, mas tem que ser remodelado a partir disso. Então, nós constatamos o esforço de muitas congregações, como um todo, a própria igreja também está se eh, tentando fazer esse ajornamento atual, para que possa responder aquilo que de fato a igreja e o povo e a própria sociedade precisa de religiosos, então de modo especial a gente está dizendo isso porque para não parecer que não tem mais sentido a vida religiosa, pelo contrário, só que como falamos também, a gente precisa remodelar como vai ser nos dias de hoje, isso é muito importante nós levarmos em conta, então respondemos dizendo que é profícuo e necessário que haja religiosos em nossa igreja.